Olha aí pessoal: A fila para abastecer no poço de gasolina. Quem tiver seu carro, abasteça. Olha o tamanho da fila de carro para abastecer no posto de gasolina. Gasolina só tem até amanhã. Acabei de olhar na internet, e a gasolina só até amanhã. Quem abastecer hoje, aproveite, porque a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está trancada, todos os treus. ninguém entra, ninguém sai. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechado. Campo Grande, Mato Grosso do Sul Fechado Quem não abastecer hoje Amanhã não tem mais gasolina Tá aí pessoal Você que tem carro, corre pro posto Abastece ainda hoje Aproveite Porque a partir de amanhã Sem gasolina Tudo fechado Olha pra você ver o tamanho da fila e o povo chegando e chegando Geneveira acabar a fila tá chegando gente aí tal tá, resultado da eleição do molusco olha aí olha o que que a eleição do nove dedos está provocando no Brasil aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul a cidade está trancada, ninguém entra, ninguém sai. Todos os trevos estão travados com carretas. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fechado. É o resultado da eleição do Molusco. O homem nem tomou posse e a desgraça já toma conta do Brasil. Parabéns, você que votou no Molusco. Tá aí o resultado. Vai vendo, Brasil, vai vendo. O molusco nem sequer tomou posse. Olha a desgraça já acontecendo. A gasolina acabou, não tem mais. Quem abasteceu, aproveite, porque a partir de amanhã não tem mais gasolina. Cidade está fechada, trancada, ninguém entra, ninguém sai. Brasil parou. Está aí o resultado da eleição do nove dedos. O cara roubou o Brasil e agora vai votar para roubar o resto. Deus tenha compaixão e misericórdia do Brasil.